Saudações delícias, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no que Canho Não Abre Meus amigos, vamos para mais um vídeo de Street Fighter 6 nesse canal delicioso Sim rapaz, a beta deste jogo delicioso já terminou aí que estava rolando entre os dias 7 e 10 de outubro E é claro que nós tivemos diversos gameplays aí Rolando inclusive de pro players muito consagrados, cara, do Japão, dos Estados Unidos e de todo lugar do mundo Jogando essa parada que renderam vários gameplays também muito da horas pra gente poder trazer aqui no canal pra vocês e narrar E hoje nós vamos trazer aqui pra vocês o Gaio de Daigo Omehara no Street Fighter 6 Então nós vamos pegar essa luta aqui do pro player Daigo a gente poder narrar, ver qual é Como é que tá o desempenho dele, né? Não sei se ele chegou a pegar esse jogo antes já para poder jogar Ou se tá sendo a primeira experiência Mas a gente vai conferir esse negócio junto aqui para vocês Com vocês, na verdade Estamos fora do nosso ambiente tradicional, pessoal Porque a gente tá em São Paulo durante a Brasil Game Show Então não reparem se as configurações não estão Da forma como vocês estão acostumados, no caso, né? Então já deixa o likezão, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder notificação dos próximos vídeos É uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos Então, vamos lá, meus amigos já tô deixando aqui a tela devidamente preparada para vocês. Vou tirar aqui a nossa musiquinha para a gente poder começar a assistir essas lutas e vamos lá, porque eu tô muito, muito empolgado para poder ver como é que é esse Gaio do Daigo. Simbora, meu povo! Ó, vamos lá, Gaiozão aí do Daigo contra o Luke de Ramune Kuma. Já começou ele tomando um Shoryuken. Shoryuken ele também que foi, né? Pelo amor de Deus, passou direto ali, ó. Daigozão defendendo super bem. Tomou o Overhead ali, tá chegando no canto. Daigo com os dois Jabs ali embaixo. Fazendo aquela rasteirinha, ó. Mais um Shoryuken ele farofado. Sonic Blade ali que não conseguiu nada. Tiro do Luke, ó. Soquinhos que não acabou não completando o combo. Deu aquela investida pra frente não fez nada. Daigo aproveitou com o Salt Sonic Blade ali, ó Mais um Sonic Blade ali com Sonic Boom Fazendo aquele trabalho de zone do Gaio muito forte Usando ali aquelas strings ali Aqueles golpes gostam poder chegar pra trás com o personagem Somersault ali prontamente defendido E punido pelo Luke Não conseguiu uma conversão completa do combo Acabou tomando um agarrão Ó, ajoelhadinha pra frente Bandando aquela pressão ali Aqueles golpes do Luke Deixam ele totalmente unsafe, cara Essa sequência de socos dele ali Sonic Blade com Sonic Boom Pra poder fechar o primeiro round Pro nosso querido Daigo É, meu amigo e o Gaio, pelo que eu tenho visto, o pessoal comentando aí na comunidade de Street Fighter, né? É um personagem que tá bem forte. Então, rapaz, ele vai dar trabalho. Vamos ver se na versão final do jogo eles vão acabar dando uma nefada no personagem, alguma coisa do gênero. Ó, com aquele Summersault ali do Gaio, Começou ali aquele pulozinho, prontamente defendido pelo Luke. Consegue ali uma conversão embaixo com o Sonic Boom. Agarrão um muito bem colocado pelo Daigo. Defendendo ali, ó. Ativou o Super Art nível 2 ali, rapaz. Com seus pequenos Sonic Booms ali no braço. Mandou um Sonic Blade. Tá tendo dificuldade de se aproximar o look ali. Sabe que é muito perigoso. Vai tentando. O Daigo vai controlando espaço ali. Conseguiu acertar o seu Sonic Boons do Super Art Nível 2. Ó, conseguiu uma bela conversão ali. O combo não foi completo. Não, acabou não punindo o Daigo. Acabou punindo agora. Ó, com o um soquinho baixo ali, o Salt Situação bem complicada. Mano, é, é muito difícil se aproximar do, do Daigo quando ele tá jogando de Gaio. Realmente, cara. Nossa senhora Lembrando pessoal Que esse vídeo que eu tô mostrando aqui pra vocês Eu até esqueci de comentar no início É do canal do Chusses Que eu vou deixar aqui embaixo No comentário fixado Pra vocês conferirem aí Que tem vários gameplays lá Rolando de Street Fighter No canal dele também Dos Pro Players, tá? Ó, já conseguiu um belo agarrão aí Em cima do, do Daigo Vamos lá Sonic bom amplificado ali Controlando espaço super bem Mandou aquele Drive Impact ali Prontamente punido Pelo jogador de look Mandou o um Drive Impact ali Defendido pelo Daigo também Excelente combinho de 4 hits ali Com o Salt no final Drive Impact rolando a roda Rodo, né, mano? Pra, pra todo lado ali o negócio ó. Excelente overhead ali que não foi Completado com o combo, defendeu super bem, puniu o Daigo, Sonic Boom passou direto Já tá no burnout ali o Luke hein? A situação tá complicada pra ele, ó, mandou aquele, aquele Golpe, eu não sei se esse golpe do guy é overhead, mano Eu esqueci, mas conseguiu Um impact ali pra poder fechar a luta Ele não tinha HP o suficiente pra poder absorver O impacto do golpe e acabou perdendo Ali o primeiro round, jogador de Luke Vamos lá, Daigozão Mostrando aqui, veio, velho nossa, não é aqueles combos monstruosos É mais a questão da técnica, né, velho Que o Gaio tem e tudo Que o Daigo mostra muito bem pra gente Ó, fez aquele combinho ali punitivo do Luke Vamos lá, Daigozão acabou punindo ali, rapaz Ó, combozinho de 3 hits com o Summer salt, agarrão Já levando o Luke ali no canto A situação tá ficando complicada pra ele A diferença no Life Lead Farofo ali, um Shoryuken, Prontamente punido pelo Daigo Que acabou selando mais uma luta pra ele Mano, é embaçado enfrentar o Daigo, hein Com esse Gaio dele, na moral Vamos lá, mais uma lutinha ali agora contra o Ryu Já vai fazendo aqui trabalho de zona, acabou farofando o Shoryuken Daigo não conseguiu punir, toma aquela bica na cara ali o Daigo Ó, excelente combinho ali agora, vai esperando Tendo paciência ali, Ryu sabe que é complicado se aproximar do Gaio Ele já vai indo pra cima do oponente ali, toma um Hadouken na cara Vai trabalhando ali só o seu chute baixo do Hadouken Daigo se aproxima, se aproxima, não se afasta, tem um pouco de paciência Se aproximou ali, tentou um combinho ali no cross-up, não conseguiu Hadouken no meio da cara, rapaz, ó Hadouken amplificado pra poder pegar o Summersault Ele perfect do Daigo, né Porque tem duas variações de, de Sonic Boom Na verdade, eu falei Summersault. Tem duas variações, quando você aperta pra frente O botão de soco junto, ele dá um Sonic Boom Perfeito, vamos dizer, consegue um Super arte ali agora Nível 1, se eu não me engano Porque eu acho que é o nível 2 que ele ativa os Pequenos Sonic Booms no braço dele Já tá ali com o Ryu no cantão Situação complicadíssima pra ele, agora ele sabe que Pra cima do Gaio não é uma coisa muito fácil de se fazer Absorveu todo o super arte ali agora com o Perry E consegue um belo agarrão ali Poder selar mais um round O Daigo, o Mehara Nossa senhora, que gaio embaçado hein povo Embaçadíssimo esse gaio dele Vamos lá Já vai mandando ali aqueles Sonic Boons Fazendo aquele zone, controlando espaço Tendo extrema paciência ali agora Ryu vai tentando algumas coisas com seus Hadoukens ali Foi pra cima o Daigo Excelente Sonic Boom, já se afasta novamente, vai trabalhando ali no, no Zoninzinho, sabe que é muito complicado ficar pulando em cima do Gaio também. Só no Sonic Boom ali, Ryu sem muito o que fazer, vai tentando buscar aberturas, tenta um cross-up muito bem defendido aí pelo Daigo, acabou não tendo a punição completa, Hadoukenzinho ali acontecendo por parte do Ryu, defendendo muito bem o Daigo. E vai absorver todo o Super Arte para poder recarregar a sua barra de Drive, o Daigo meu amigo. É, farofar a super arte contra o Daigo É pedir pra poder ter tudo absorvido E fazer ele encher a barra de drive, né mano Ó, já conseguiu ele pular o Hadouken Super bem, utiliza o super arte nível 1 e faz um combate De 9 hits, poder ter uma extrema vantagem de vida Já vai colocando o Ryu no canto, que tá ficando complicado pra ele também Ó, ele tá, nossa mano, o Ryu Dá pra ver que ele tá tendo extrema Dificuldade de se aproximar, ele precisa Se aproximar pra poder tentar Fazer alguma coisa contra o Gaio, mas ele sabe Que também a defesa Do Daigo é uma parada, assim, foda demais, mano Qualquer coisa que você for fazer, você tem que pensar muito bem Senão você é punido na hora, sabe? Ó, Sonic Boom ali agora acontecendo Mandou um tiro ali, ó, Sonic Blade com Sonic Boom A gente sabe que dá dois ou três hits, se eu não me engano Ó, excelente Somersault ali que pegou metade da tela, meu Deus do céu, mano Mandou um Shoryuken a Esmo ali, conseguiu um belo combo Já amplificou duas vezes o Shoryuken ali pra poder conseguir um pouco mais de dano Vai utilizando ali os seus chutinhos pra poder controlar espaço Daigo só no Sonic Boons agora, mano, controlando espaço Vai tentando dar os tiros do Luke ali, mas não consegue nada Tá sendo extremamente pressionado agora Pelo e do Gaio, mano, ó Pulou, meu amigo, tomou Somersault Que é o giletão, né, mano, tomou giletão Giletão, facão, penteado, né Que a gente tá escutando na nossa live ontem Muito bom, mano Daigo não tem como, imparável, velho Imparável com o Gaio dele e olha só É só a beta que eles estão jogando Imagina quando esse jogo sair finalmente e vai ter mais personagens também, né? Pode ser até que o Daigo troque de, outro, troque de personagem Dependendo de como os outros vierem, saca? Ó, conseguiu um excelente Drive Impact absorvendo os golpes do Luke E uma excelente conversão no final das contas também com três hits ali Excelente vantagem pro Daigo ali agora, controlando muito bem ali a situação da luta Vai tentando botar o Daigo ali no canto, consegue um excelente Somershot Que não, no cantão não, diz o Daigo, né, deve estar tá pensando Amplificou ali os seus tiros, vai chegando o Daigo no canto Consegue um excelente Overhead, tá sem barra de Drive agora Situação complicadíssima e consegue um agarrão poder, selar mais uma luta O nosso querido Daigo, É, meu amigo muito, muito embaçado, velho Ó, mais uma vez contra o Luke ali Farofon um Shoryuken foi prontamente punido ali agora Somersault, ó, Somersault Sonic bom acontecendo, Sonic Bage poder control controlar o espaço E a aproximação do Luke também Tentou um cross-up, ele não conseguiu Ten Conseguiu um, acertar até uns, umas strings bem legais ali Mas não completou o combo no final das contas Ó, vai só fazendo aquele controle de espaço ali Daigo extremamente paciente Vai se afastando com o Gaio Ele sabe que o jogo do Gaio é mais... É mais Tentando fazer o oponente se aproximar dele Pra ele poder conseguir fazer o seu jogo, né? É o zoning do Gaio, que é muito forte E quando o cara tá se aproximando dele também É a outra parada Nossa senhora, excelente uso do super arte ali nível 2 Nível 1, um quer dizer Contra o Drive Impact do nosso querido Luke, ó Vai tentando buscar abertura Sabe que tá muito complicada A defesa do Daigo com o Gaio É uma parada muito absurda E consegue, sei lá, mais um round ali Daigo com o seu gaio Até meio parecido na hora de falar, né? Fala Gilly, melhor Ó, mandou ali um Sonic Boom Mais Sonic Boom, Sonic Blade ali agora Ó, acabou mandando ali o um Super Art Absorviu 3 hits do Super Art do Luke No final ele acabou defendendo ali Parry, não deu nada Acabou fazendo o Parry no momento errado o Luke Tomou um Sonic Boom no meio da cara Mais um Sonic Boom, mais um Sonic Boom Olha só o zoning acontecendo, hein? E vai absorvendo ali, enchendo a sua barra de drive também o Luke Muito esperto Ó, mandou aquele pelezinho ali Tentando absorver golpes também do Luke, o Daigo Vai se aproximando, extremamente paciente ali ó. Vai tentando buscar abertura, excelente conversão ali do, do Luke Hum, agora foi, hein Acho que ele ia mandar um Somersault ali, mas não foi Luke vai botando aquela pressão tentando colocar o Daigo no canto Farofou um Shoryuk ali, mas não conseguiu a conversão completa ali o Daigo Mandou um Super Art ali agora defendido Extremamente defendido ali agora no cantão Pressão absurda em cima do Daigo nesse momento Mas tá lidando muito bem com essa pressão, né cara? O Daigo O cara tá acostumado com esse tipo de coisa, né? Então é muito mais embaçado você fazer esse tipo de coisa contra ele Ó, mas vai conseguindo ali excelentes conversões, vai trabalhando no Stagger ali, ó Stagger no caso é quando a pessoa vai, começa uma string, tipo assim, um string de 3 hits, né? Um combo de 3 hits com o Luke Aí vai dele fazer os 3 hits, né? Ele faz um, espera, faz mais um, espera pra poder pegar o cara numa reação, tentando apertar o botão, entendeu? Ó, consegue ali um Sonic Blade, manda o Sonic Boom ali, Sonic Blade com o Sonic Boom, muito bem defendido ali, conseguiu, deu uma farofada no Super Art ali agora, não conseguiu conversão completa completo Daigo, vai ficando complicada a situação pro Luke também. Ó, a vida dos dois tá bem igualada, mano, tá bem igualada ali agora, ó. tá conseguindo sobreviver no jogo aí agora o Oil King que tá enfrentando o Daigo com o Luke, controlando espaço ali super bem, buscando aberturas ali, Daigo sabe também que tem que ficar esperto ó Tentou um overhead ali, agora deu time over E o Daigo acaba vencendo a luta Por conta de tempo e o HP dele Que tava mais ali, né Cara Muito bom Muito bom, é isso aí meus amigos ó Lutinhas do Daigo já Com o seu Gaio a gente viu ali que a, o nível de luta é realmente muito absurdo, velho. O cara já era Gaio, main Gaio, no caso, né, no Street Fighter V. Jogava super bem, a gente via lá nos campeonatos, principalmente. E agora o Gaio chegando forte no Street Fighter VI, como muitos têm falado aí, né? Eu acho que vai ser mais um personagem aí que o Daigo vai continuar dominando. Isso, pelo menos, até outros chegarem no Street Fighter VI, né? Porque... A gente tem 18 personagens poder chegar no roster principal E nós temos ainda o que? 6 personagens revelados Então, tem muita coisa poder acontecer ainda E eu quero muito ver o que os próprios vão fazer com esses outros personagens Principalmente os novos, né? Então, espero que vocês tenham curtido aí, meus amigos, esse videozinho Trazendo aqui uma narração do Daigo jogando de Gaio, tá? Lembrando que a gente tá numa estrutura um pouquinho diferente aqui na canseira da BGS, né, com muita correria e tudo Então espero que vocês tenham curtido ainda assim o videozinho Com essa narraçãozinha aqui descompromissada e tudo mais E a gente vai voltar ao normal, se Deus quiser, a partir da quinta-feira Mas teremos mais vídeos aí pra vocês ainda durante a semana Então deixa aqui embaixo nos comentários o que vocês acharam aí do Gaio Do Daigo, que é meio estranho até falar, combina muito os dois nomes Eu quero saber muito a opinião de vocês sobre essas lutinhas Então vou ficando por aqui, um beijo pra todos vocês aí E até mais, e fuemos meus amigos